Iniciando a gravação, então. Então, iniciamos hoje a unidade 2. Iniciamos ontem o curso, uma visão geral do Clesmo. Algumas informações é, são mais básicas de interface e algumas funcionalidades são introdutórias ao, ao uso do Clesmo. Hoje a gente vai detalhar alguns recursos dar alguns caminhos das pedras ou atalhos, nada que vocês não tivessem condições de descobrir sozinhos, isso é uma característica, eu acho que nós temos hoje, é, em função da, da, da, da própria existência da internet, a gente encontra muita informação e informações de qualidade, a gente sabendo buscar a informação no lugar certo, a gente tem produtos muito bons, de toda a ordem, assim, e na nossa área educacional, né, no ensino, na educação, a gente tem muito material bom e isso foi uma das coisas que eu falei ontem, a assim, gente fazer curadoria para não reinventar a roda, buscar conteúdo que já tenha sido produzido com qualidade, obviamente, é, fazendo uma avaliação do rigor conceitual, da, do rigor acadêmico da produção daquele conteúdo, ver se serve, se se encaixa dentro da, da tua, do teu programa de disciplina ou de alguma atividade, e aí ao invés de tu produzir esse ter um esforço de produção, tu acaba trazendo um produto produzido para algum colega de alguma outra instituição. E nesse sentido também existem muitos tutoriais que mostram os caminhos para tu fazer o que tu tá buscando aprender, e aí tu faz a tua autoformação. Então, esse nosso encontro é... Tem mais, e se viessem de mostrar de uma forma mais rápida e prática, mas se vocês fizessem uma pesquisinha no Google rápida, vocês certamente teriam as informações é, para poderem dar conta da, da, da demanda de cada um de vocês. Então, hoje a gente segue né, naquela nossa rotina de uma hora de encontro, às seis horas, em torno de seis a gente encerra, buscando dar alguns atalhos, algumas informações que eu julgo relevantes, mas. É, pela experiência de, de uso do Clésum, coisas que eu acho que vão agregar valor ao trabalho de vocês, para quem efetivamente decidiu usar o Clésum. Primeira coisa, eu vou... É, já está compartilhada a minha tela, eu estou com, o, com o ambiente do Clésum compartilhado, ontem a gente desmembrou aqui essas áreas em cima, o mural, funcionamento mural, as configurações globais, as configurações locais, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem as coisas que eu estou falando, as, as configurações globais aqui, as configurações locais da disciplina aqui, funcionamento do mural e a organização da estrutura da disciplina que está em atividades, comentei aqueles Leves equívocos por ser uma tradução literal e não contextualizada, a tradução do inglês para o português. Aqui entre é atividades, mas na verdade ele é muito mais do que atividades para nós. Né? Talvez no inglês fizesse sentido a expressão inglesa que tivesse aqui, mas aqui tem os materiais de apoio e atividades para serem executadas e passadas, né? construídas as atividades e repassadas aos alunos também tem a possibilidade de criar tópicos para tu organizar o teu material. E tópicos, entenda-se qualquer coisa que tu possa uh, dividir uh, o conteúdo agrupando por sessões, por unidade, por módulo, e aí tu dá o um nome que tu quiser. Eu, livremente, decidi adotar, né, de, de, por uma decisão pessoal ontem, chamar de unidade. Isso que poderia ter um nome que vocês quisessem. Tá? Hoje, a gente vai ver o seguinte como trabalhar nesta área, um pouquinho mais de detalhes. Eu vou incluir um material de apoio, vou mostrar para vocês fazendo todo o caminho, e depois eu vou entrar na, numa discussão sobre essa, essa aba que tem aqui em cima, que é a aba Notas. Para isso, a gente vai fazer uma configuração que ontem eu não entrei em discussão com vocês quando a gente foi olhar as configurações locais. Então, primeiro eu vou colocar um material de apoio, que é o programa de hoje. Vou discutir o programa, mostrar para vocês o que nós programamos, eu e o André, para a gente mostrar para vocês. Depois eu vou começar a detalhar algumas coisas a partir do programa que eu vou adicionar. E incentivo vocês a criarem uma disciplina de teste, já vou voltar e mostrar como é que se cria a disciplina para vocês terem a visão de professor, porque a maioria das coisas que eu estou fazendo e mostrando, vocês não têm como acompanhar na visão de aluno. Então, vocês poderiam ter uma aba acompanhando o que eu faço dentro da disciplina em que vocês são alunos, poderiam ter uma outra aba com a disciplina teste. Tá? Vocês podem fazer isso enquanto a Roberta levantou a mão. A Roberta já criou essa disciplina, poderia ter as duas abas abertas. Já te passo a palavra. É, só para concluir, Roberta, desculpa. Pode ter a aba da disciplina vocês como aluno e a disciplina de vocês criada é, para vocês poderem ir acompanhando o que eu vou fazendo, tá? Pode falar. Sim, foi isso que eu fiz. Perfeito. Eu fiz ah, paralelo ontem. Tu falava perfeito. e eu tava, tava achar E como eu não achei como aluna, aí eu fui criar a disciplina para ver se eu achava como professora. E perfeito. deu certo. Foi assim que eu é, fiz. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, aí, ontem, como era um assunto mais introdutório e mais expositivo, e apesar de eu ter mostrado algumas coisas é, práticas, é, não entrei no detalhe e, e não, e não é, eu desafiei a, a vocês a criarem a disciplina ontem mesmo, imaginando que de ontem para hoje alguns de vocês já se sentissem à vontade para criar. Mas agora, ao longo desses dois minutinhos que eu vou estar tá fazendo uma atividade aqui, carregando o, o programa da disciplina tentem abrir uma segunda aba no navegador e criem uma disciplina para vocês poderem ir acompanhando e experimentando e fazendo junto comigo que eu mostrar para vocês aqui, se quiserem, obviamente. Tá? Então, eu vou adicionar o programa da disciplina, uh, o programa da, do dia de hoje dentro da unidade 2. Aqui na unidade 2 tem lista, a gente já tinha feito isso previamente, eu e o André, colocamos a lista de presença de hoje e algumas informações gerais sobre o Clézum, ou seja, fizemos uma curadoria e trouxemos um material de apoio que não é nosso. Né? Colocamos links de conteúdos que a gente acha que é conteúdo de qualidade, achou na nossa curadoria e que uh, uh, uh, também pensamos uh, ser de uh, utilidade para quem quiser se aprofundar ou quiser um material de apoio para tirar dúvidas sobre o que a gente está tratando aqui. Então, vou lá. Botãozinho, é botãozinho. Desculpa te atrapalhar. Uh, eu tenho um pessoal que está uh, perguntando como é que vai criar a turma. Então, de repente, hum. mostra a tua organização. É que tá? Primeiro tá. essa logística, depois fazer tá, tá. a questão para ficar perfeito, mais claro. Perfeito. Tá. Olha só, eu vou, inclusive, trocar o meu usuário. Não. Tá. Quando vocês entram no Clésio, muito provavelmente vocês entram com uma cara parecida com essa, mas sem o card. Isso eu comentei ontem sem esse card aqui, porque é a primeira disciplina que eu criei nesse meu usuário. E digo mais, assim, eu falo que eu tenho uma experiência de alguns anos no Classroom e aí abro o meu usuário só tem uma disciplina. Então, eu vou trocar o meu usuário para o usuário que eu sempre usei. E aí vocês vão ver que eu tenho algumas disciplinas e já vou mostrar duas coisas, então, para vocês. Aproveitando o seja e não está no programa. Primeiro, essas aqui são as disciplinas que eu tenho atualmente sendo executadas. Tá? A PNP's Uh, e disciplinas que eu normalmente uso como apoio para alguma coisa. Então, elas são ativas. Existe a possibilidade de tu arquivar, ou seja, tu tirar da tua tela inicial as disciplinas que tu já concluíste, mas tu podes recuperar as disciplinas que tu arquivaste. E tu podes deletar para sempre a disciplina que, que tu não quer mais uh, usar. Então, essas aqui são as disciplinas que eu tenho atualmente no usuário que eu tenho uh, de longa data no Uh, no Clássico, que eu usava já antes de ter o pacote Education aqui na instituição, porque eu fui beta tester do Nucleus quando ele foi lançado pelo Google. Então, eu tenho essa conta desde 2013, 12 para 13, logo que eu cheguei no aqui em Pelotas, no campus. E aí eu venho usando ela com os mesmos recursos que o pacote Education do IFSU nos dá. Inclusive, eu tenho o acesso administrativo, então eu consigo ver outras coisas que só a TI daqui vê na, nessa conta do pacote de Education do IFSU. E como eu testava várias funcionalidades do, do, do Clasmon, como testador beta do Clezum, eu consigo ter, por exemplo, a visão de administrador. Esse botãozinho não vai aparecer para vocês, professores, aparece só para quem é superusuário, e o superusuário é a TI da reitoria. Neste usuário aqui que eu tenho, desde 2013, eu, eu, eu, te, eu tenho a, a, a, as prerrogativas é o privilégio de administrador. E aqui, ao final, tem, acima das configurações globais, eu tenho turmas arquivadas. E aqui eu tenho todas as turmas desde 2013. Ó. Tá. O que, que acontece? Eventualmente, quando eu vou trabalhar com uma disciplina que eu já usei em algum momento, eu desarquivo a disciplina e puxo de volta. E a disciplina está toda com a estrutura e a organização prontinha, com todo o conteúdo, está lá. Só que uma disciplina já concluída vai ter toda a conversa já realizada, todas as postagens, comentários de alunos e tudo mais. Inclusive, aos os alunos que cursaram aquela disciplina naquele momento. Mas o que, que dá para fazer nesse sentido? Antes de eu mostrar como é que se cria uma disciplina nova. Inclusive, quando eu entro na disciplina, ele já me, a, me alerta de se eu quero restaurar ou não. Ainda não quero restaurar. Vamos voltar aqui nas arquivadas. Pronto. O que, que dá para fazer? Aqui, nas arquivadas, eu tenho três botõezinhos. E aí eu posso mover e esse mover é para tu reordenar a ordem que os cards aparecem. Eu posso fazer pelo menu, ou posso arrastar e soltar. Isso aí, é, eu mostrei ontem para vocês na área atividades. Sendo que no mural não dava, mas em atividades a gente conseguia reordenar os conteúdos arrastando e soltando. Então, eu tenho mover, eu tenho copiar. Essa é, é uma coisa legal, porque se eu copio a disciplina, ele vem com a estrutura e conteúdo, mas não vem com os alunos. Então, se eu tenho uma disciplina pronta, cada semestre que eu for dar a disciplina, eu tenho toda a disciplina prontinha, sem eu precisar fazer absolutamente nada. Só boto ela, desarquivo, copio ela e ofereço de novo. Então, eu tenho um trabalho, uma vez, não precisa necessariamente eu criar a disciplina e deixar ela toda pronta na primeira vez que eu vou ofertar a disciplina no Clésimo. Aí tu vai fazendo isso, incrementando, é, aula aulas aula, os conteúdos de acordo com o planejamento de cada aula mas ao final do teu, da tua disciplina tu tá com ela toda pronta e montada tu arquiva ela, quando tu precisar dela, tu copia e vem toda aquela tua organização inicial prontinha com todos os conteúdos que tu organizasse lá no material de apoio, com é, as atividades já programadas vem com absolutamente tudo menos os alunos que já cursaram a disciplina que daí tu turma de novo tá? então vamos criar uma disciplina nova isso aqui são as turmas arquivadas. Turmas, muito provavelmente, então, vocês cheguem... É, deixa eu deixar aberto aqui. Provavelmente eu mostro alguma outra coisa para vocês. Depois. É, esse card aqui foi o card que nós criamos para vocês, né, da, da nossa formação, mas provavelmente é a primeira vez que vocês entrem não tem nada. Só tem a Google Sala de Aula, vai aparecer uma outra tela com outras informações. É, e aqui nesse botãozinho mais é o lugar que tu cria disciplina ou bota código de turma para entrar como aluno. No caso de vocês, agora vocês vão criar uma turma. E aí, estes itens iniciais são os mesmos itens iniciais que aparecem nas configurações locais da disciplina, que vocês podem editar depois. Tá? Entenderam? Então, aqui eu vou na tela inicial criar uma disciplina nova, criar turma. E aí, põe o nome da turma, sessão, e entendam que sessão aqui a gente não tem uma tipificação ou um engessamento de tipo de informação que tu pode colocar. Vocês podem organizar sessões que vocês julgarem interessantes, classificar ou enquadrar as disciplinas em algo que seja lógico para vocês. E aí tem sessão e assunto. Assunto existe já uma base que o Classroom traz. Em assunto, matemática, grupo de teatro, futebol, vejam que ele já traz, conforme eu vou preenchendo as, os caracteres, ele vai me filtrando algumas possibilidades aqui. Mas não quer dizer que eu precise selecionar alguma sugestão dele. Eu posso escrever livremente um assunto e dou enter e, e o assunto fica ali, tá? Mas ele vai te sugerindo assuntos, já em sessão não, em sessão vocês vão criar qualquer coisa, tá? e sala se for físico que não é o nosso caso as nossas aulas estão sendo virtuais por enquanto ou como eu fiz ontem e acabei me atrapalhando para quem estava aqui com a gente eu já copiei o link do nosso meet que se é que é a nossa sala de aula virtual e coloquei aqui e depois eu fui dizer para vocês que a turma podia ter um meet específico da, daquela disciplina, que não era esse aqui, eu acabei me atrapalhando um pouquinho e mostrei depois para vocês. Não sei se vocês lembram. Tá na aula gravada de ontem. Tá? Mas, então, essas são as informações iniciais. Quando tu cria, automaticamente ele vai gerar o card. E aí aparece isso aqui. Tu entra na disciplina. A disciplina tá montada. Ficaram com alguma dúvida ou não? Ok? Posso seguir? Tá bom. Então, voltando para nossa... Raimundo! Diga! Desculpa, só. É, ali na assim, sala, uh, eu não preciso colocar o endereço do Meet, eu posso colocar, por exemplo, a turma é turma 1. Sim, claro. Uh, vamos, vamos, vamos lá, aqui. Uh, turma, vou botar aqui teste, eu vou botar. Eu vou fazer todo o processo, depois eu vou apagar essa disciplina aqui, sessão. É... Ensino, sei lá, vou botar qualquer coisa. Vem na cabeça. Assunto, tecnologias. E a sala, sala. É... Pode, ser um, pode ser o um número da turma que nós Talvez, temos, por é. exemplo, 201. Pode, poderia pode, ser... Pode ser. É porque a gente usa essa designação no, no próprio campus presencialmente, né? Tem a turma 139 e tem a sala da turma 139. Né? Se a gente tivesse presencialmente, todo mundo ia para a sala da turma 139 de algum curso técnico de vestuário, não é? Pode ser. Tem que fazer sentido para vocês, né? Dentro dessa organização que a gente usa. Ou... Pessoal, desculpa, acho que eu sou a proprietária e a luz caiu aqui, caiu a energia, e acho que... <risos> acho que tudo parou. O Raimundo está como apresentador, mas eu estou como organizadora para poder aprovar a entrada de vocês. Deixa eu ver se ele também perdeu, ou se foi isso que aconteceu. É, faltou luz para ele também. Faltou luz para ele também. E tem uma dúvida. Vocês estão me escutando? Eu sim, estou, Andréia. Feliz. O eu também, Andréia. É a Cláudia. Obrigada. Agora sim, o Raimundo voltou. Eu também caí. Eu também caiu a energia aqui. Aí tu nem podia entrar, Raimundo. Agora está o microfone fechado. Espera aí que ele vai voltar. A Gisele tinha me feito uma pergunta aqui, pessoal, que não estava conseguindo encontrar a criar a turma. É, tá, é, é, faltou luz agora, o meu roteador está reiniciando no desktop e eu estou pelo telefone. Me deem um minutinho só para o roteador voltar, tá? Ah, pra, pra, porque eu estava falando e daqui a pouco. Sumiu tudo aqui. Aí eu me dei conta, fiquei falando sozinho, assim, vai o que que houve? Preteou minha tela, a tela auxiliar preto, daí que eu me dei conta que tinha caído a luz. Me, me desculpem, foi, mas voltou rápido aqui em seguida, é, o roteador, é. volta. Aqui também caiu o segundo. Tá, pois é. Onde é que tu mora, desculpa, a indiscrição? Na Barroso, Então não somos vizinhos. Eu, eu, eu acho que eu moro mais, moro perto do Brilhante né? Eu tá não eu moro perto do brilhante não tu tu mora porque eu sei o que tinha falado não eu é por... eu moro, perto eu do, moro do lado de cá do lado de cá na Miguel Barcelos que é quase a, a, a, a esquina Barroso com Miguel Barcelos que é a rua que dá em frente à catedral que é ah, lá de cá da da ah. eu moro mais mas perto enfim ah sim mas enfim foi na região aqui foi tá tá voltando Vamos normal aí. A gente... a gente já conseguiu criar a turma, de a tá, era, tipo, Eu de criar a turma. Eu vou sair do telefone e voltar pelo pelo desktop. Uhum. Oi, gente. Não, André, na verdade, eu fui ali no mais e só tem opção participar, não tem opção criar turma. Aí não sei se é porque como eu não sou Docente, de repente o meu perfil não está com o professor e logo eu não, eu não tenho opção. Será que é isso? Sim. Não. Mas é. Ah, não, não. Aluno pode criar também. É. Não, não, não. Não, não, não. Uh, a, configuração do, do, a configuração do domínio Fisu faz distinção entre professor e aluno. E aluno não pode criar disciplina. É uma informação que está no nosso grupo de WhatsApp, pela própria... Carla, Andreia, hum. já ouvi essa pergunta lá. Muito provavelmente perfil de aluno não cria, mas mas o que? É é, não é aluna, é mas ela ela é então, técnica administrativa, desculpa. É, me mas acho que tem o um perfil professor que pode criar, mas usa então o teu o, a tua conta privada de e-mail, se for o caso. Aí pode, aí não tem restrição nenhuma. Tá? É isso que eu Quer dizer eu acho que ela estava na conta privada dela, por isso que eu estava procurando. Se não, a conta privada pode, só se ela tivesse com o perfil mas é, isso. é, mas é isso, Gisele. Ah, desculpa, eu estava no meu perfil de servidora do IFSU. Hum. Só ah, que então, eu meu IFSU. Só tá, então eu não. Todo, então, assim. não então... Acho que meu perfil, deve, de repente, não tem essa permissão. Deve ser algo isso. assim. Mas é, é o acompanhou acompanhando meu. tudo. Tá, mas é isso, Gisele. É, é pelo, pela informação, isso aí é, tem configurações na área administrativa Que tu define quais são as prerrogativas de cada perfil de usuário E se não me engano, alunos, usuários do perfil arroba do, do, do domínio Aluno e técnico administrativo não conseguem criar a disciplina Mas tu podes fazer qualquer coisa com o teu usuário privado Com a tua conta normal de Gmail Tu podes criar disciplina, podes usar qualquer aplicativo com algumas limitações, né? E as limitações aí são impostas pelo pelo Google. Por exemplo, na tua conta privada, quando tu usar o Meet, tu não vai poder gravar. Acho que não consegue gravar, se não me engano. É coisas do tipo, assim, tu usa e tem alguma restrição que o, o, o G Education tem, que no, na conta privada não tem. É, vou compartilhar minha tela de novo e a gente vai seguir. A gente tinha parado uma pergunta do Márcio, né? estava na criação de disciplina e comentou... Da... Na... Já está respondido, Raimundo. Entendi bem, viu? Muito obrigado. Ah, perfeito. Então, criou a disciplina, ali naquelas configurações iniciais, aqueles parâmetros, ele vai criar o card, tu entra no card, na verdade, ele já te joga, quando cria a disciplina, ele já te joga para dentro da disciplina. E quando tu entrares a segunda vez, já vai ter aquele card criado, se tiver mais uma disciplina, aparecem os cards todos ali na tela inicial. E eu vou trazer para cá uma. Eu vou trazer para cá então o nosso programa de hoje, que era. Olha aqui, ó, eu comecei, vocês estão enxergando aqui, eu comecei a criar e caiu a luz e o que eu tinha feito ficou salvo como rascunho. Eu tinha escrito lá programa da unidade 2 e caiu a luz e ele salvou como rascunho. O sistema guardou o que eu tinha feito até aquele momento. Eu vou entrar aqui no, nos três botõezinhos que é o menuzinho do, da atividade que eu estava realizando no Clésor, e vou em editar, e aí eu recupero o rascunho onde eu tinha parado, na verdade eu tinha colocado só o título, o programa da unidade 2. E o que, que eu vou fazer? Eu tenho, em algum lugar, aqui, vocês não estão vendo, eu tenho outro documento que eu e o André estamos trabalhando em off, sobre a organização do que a gente está fazendo com vocês. Eu vou copiar o programa que está naquele segundo documento, copiei, tá? vocês não estão vendo, e vou vir para cá, vou em criar. Quando eu vou criar qualquer coisa como material de apoio, eu posso fazer absolutamente qualquer coisa mesmo. Tá? Eu posso fazer upload, isso eu falei ontem já, upload de arquivo... E eu vou buscar no meu computador qualquer coisa que eu queira subir para cá. Qualquer tipo de arquivo. Um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, é, um doc, uma apresentação, seja lá o que for. E posso colocar uma lista de arquivos. Eu posso subir quantas coisas eu quiser para dentro daquele registro que eu estou fazendo como material de apoio. Posso ter uma lista de coisas. Mas tudo isso, ister. Ou além de fazer upload... Eu posso buscar no meu drive e aí eu tenho a minha estrutura do drive colocada aqui para eu selecionar o que eu quero colocar para na postagem do, do material de apoio. Então eu tenho Google Drive, algum link da web qualquer, uma página web, simplesmente adiciono o um link e ele entra ali. Por exemplo. Vou colocar um link para vocês verem, ele já carrega um preview do link. Ó. E, bom, mas que não é o caso, depois eu vou apagar. E vou, como eu copiei e colei um conteúdo é, de uma outra página, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um documento do Google eu vou vir aqui, ó. eu posso fazer o upload dos mesmos softwares que tem no pacote de, de escritório do Google, eu faria pelo upload dos meus arquivos de Office que eu tenho no meu computador, mas se eu quiser eu já crio online. Tem alguma, uma, algumas vantagens que eu vou comentar com vocês. Estou criando o doc, ele vai criar e já abre o Google Docs para eu... Fazer a inclusão de conteúdo. Como eu copiei o colo, Ctrl V. Aqui está o, meu, o, nosso, o nosso programa de hoje. Vejam que ele está sem título. No momento em que eu clicar aqui no campo de título, ele pega a primeira linha do documento e vai jogar para lá. Eu posso editar, mas ele já faz a sugestão. Viram? Só cliquei lá, ele pega a primeira linha e coloca como título. Fiz o documento, está ok. Já fecho. Em seguida, ele traz o título, ele atualiza o título do documento, que aqui está sem título. Vocês já vão ver que se eu clicar de novo, o documento está lá, com as mesmas informações. Tá? É, então, o documento está criado, aqui está o programa da disciplina. Esse link aqui eu vou deletar. Aqui está criado o programa da unidade 2. Lembra o que eu falei que a gente pode postar, na hora, programar a postagem ou salvar como rascunho. Se eu não quiser fazer nada, eu salvo como rascunho. Eu posso programar para essa postagem entrar em algum instante. Por exemplo, ele já botou para amanhã. Eu vou botar para hoje. São 17h36, eu vou botar aqui 17h38. Daqui a três minutos ele vai entrar. Enquanto a gente estiver conversando... Precisa ser programado em data futura, desculpa, não vai dar. Ele precisa ser sempre um dia depois. Aí ele me permite. Então, não vai funcionar a brincadeira que eu ia fazer. E vou fazer a postagem agora. Pronto. Os alunos virão material agora, imediatamente. Quero postar sim, ok. E já vai entrar para vocês aí neste instante. Acabou de entrar, vejam que ele já traz o título, que antes ali não aparecia. Está aqui a postagem. Só que, olha só, eu fiz um pequeno equívoco. Eu não associei a unidade 2. E ele entrou lá em cima desvinculado de qualquer unidade. Volto nos três pontinhos, vou editar e associar a unidade. Aqui do lado, tópicos, unidade 2, salvo. Automaticamente ele move para a unidade 2. Aí está. Ó, programa da unidade 2. Muito bem. Dito isto, é, vejam que a gente tem a organização por unidades, que é cada dia do nosso curso, e algumas outras unidades distintas aqui, que são aulas gravadas, já tem a aula gravada de ontem à disposição de vocês, e outras informações são genéricas aqui que a gente está trazendo para vocês, não diretamente vinculada ao, ao que a gente está vendo agora. Aí, vejam que o Cleso, ele permitirá que vocês disponibilizem para os alunos e vocês façam a gestão das notas dos alunos aqui nessa área. Contudo, para que isso aconteça, a gente precisa dizer para o Clésum que vocês querem que ele faça isso. Para isso acontecer, a gente precisa vir aqui nas configurações locais, ver bem no final e aqui configurar algumas coisas em avaliação. Existem duas formas de cálculos de nota. A média aritmética, que é o um padrão, acho, média aritmética ou média ponderada. A média ponderada é uma média de médias. Por exemplo, se eu tiver várias avaliações na unidade 1, ele fecha a média da unidade 1, ou do primeiro bimestre, ou do primeiro semestre. É, então, eu tenho blocos de atividades com nota que vão fechar uma parte do conjunto total da média ponderada, e eu tenho que informar isso para o, o clésimo. Então, aqui a gente configura se é uma média aritmética, se é um somatório de pontos, por exemplo, eu tenho é, a minha disciplina, a possibilidade de o um aluno completar 10 pontos, e eu posso ir fazendo atividades, e essas atividades serem parciais de 10 pontos até ter um incremento total fechando a nota do aluno. Ou posso ter um médias uh, de todas as atividades valendo 10 e faz a média das notas de cada atividade do aluno, ou as médias ponderadas. Tem três formas de, de fazer isso. Tá, então, o que, que eu quero? Eu quero sem nota, quero total de pontos, ou quero ponderada por categoria. Foi exatamente o que eu comentei com vocês. Tá? Se eu quero ponderada por categoria, é, aí ainda tem essa possibilidade de eu mostrar as notas para os alunos ou não. O sistema faz toda a gestão das notas para vocês, de acordo com o que vocês especificarem aqui, mas tu podes mostrar as notas para os alunos em tempo real, de atividade a atividade, inclusive as médias, tá? E aqui tu tens que criar as categorias das notas, e tu vais dar as porcentagens do que cada uma das categorias representa na média final, para ele poder fazer o cálculo da média ponderada. Então eu teria primeiro bimestre, por exemplo, bimestre 1. Bimestre um, 1, e isso aqui seria 50%. E aí me resta 50% para eu distribuir em, outra, em outras categorias, por exemplo. Tá? Adicionar outra, é, Bimestre 2... cento mas eu poderia fazer uma distribuição diferente aqui. Vocês poderiam jogar até fazer o fechamento de 100%. Feito isso, salvamos. Tá ok. Agora ele já mudou o, a informação. Ó. Não há atividades na sua turma. Cria atividades ou perguntas no mural. Bom, vamos lá. Eu vou criar uma atividade uma atividade livre. Esta segunda, o que, qual é a diferença de atividade com teste e atividade sem teste? Atividade com teste é um enunciado e o aluno tem que fazer uma entrega. Tá? E eu vou dizer quanto é que vale isso. Aqui estão as configurações à direita, no painel, que me mostra as configurações da minha atividade. Então, vamos botar lá, trabalho... Um. Ah, então, a diferença é que em atividade, volto aqui, deixa eu salvar, estou no rascunho. Tá. Ah, e não está vinculado a unidade nenhuma, depois lá eu vou configurar. A, a diferença é que atividade, são atividades em que tem entrega de alguma coisa pelo aluno. Ele tem que gerar um arquivo, uma pesquisa, alguma coisa, escrever, é, te entregar algo, Gera, por exemplo, pode ser uma gravação de um vídeo, o aluno tem que gerar um arquivo MP4, subir o um arquivo MP4 dizendo o resultado de alguma coisa, sei lá o que for, vocês podem criar o que vocês quiserem e a entrega específica que é um upload ou um arquivo do Google Docs tá? vocês vão avaliar e vão dar uma nota não tem como ser diferente. Aí vocês avaliam a entrega do aluno e dão uma nota correspondente ao total que vale aquela atividade. Eu vou voltar aqui para editar o meu rascunho. Bom, o meu trabalho... O meu trabalho... É, é trabalho um aqui o enunciado do trabalho. Sei lá, realizar uma pesquisa... Sobre tecnologias na educação. Ah, e ele tem aí as regras para entrega. Tem que entregar atividade, entrega de atividade. Aqui pelo plesmo, e aí tá escreve aí o que for de regramento para entrega da atividade. Uh, buenas. Ele está vinculado a alguma categoria para poder fazer a média ponderada. Então, esta atividade é do bimestre 1 e vale 100 pontos ou alguma parcela de 100 pontos. Tá? Uh, ele tem data de entrega ou não? Você, a gente viu ontem que a gente pode configurar se o aluno pode entregar alguma coisa após o prazo ou não. Lembram nas configurações globais? inclusive com hora, né? Eu não preciso botar hora, e ele vai considerar as 23 horas e 59 minutos desse dia, mas eu posso configurar um horário para fechar o sistema, ou pelo menos para indicar que depois desse horário o aluno está entregando atrasado. Ele pode estar vinculado a, aos tópicos dentro daquela minha organização, e é diferente categoria de nota de tópico da estrutura da disciplina. E aqui tem uma coisa que é super interessante, que é a rubrica, ou seja, os parâmetros pelos quais o aluno vai ser avaliado. Isso é saudável em dois sentidos. Primeiro, porque o aluno sabe exatamente pelo que ele vai ser avaliado, inclusive com os pesos de cada parâmetro. Mas também serve para a gente, depois, quando for avaliar o trabalho, poder ter uma planilha guia para que a gente possa dar as proporções de nota para cada parâmetro, e cada parâmetro tem um peso, e no final vai sair a nota automática do aluno. Então, vamos lá. Vamos... Ah, e ainda tem um, um, um, um item novo, que é bem recente, que verifica plágio da entrega do aluno, automaticamente. Vai te indicar se tem a possibilidade de o aluno ter plagiado alguma coisa ou não. Mas isso só funciona se ele fizer entrega através de documentos do Google. Tá? Depois eu volto nesse ponto. Então, vamos criar uma rubrica. A rubrica, ela é parâmetros e o peso daquele parâmetro, em relação à nota total da, da atividade. Então, eu vou criar um parâmetro sobre tecnologias educacionais, eu quero que apareça... É, Resgate histórico sobre o conceito de tecnologia. Vamos falar alguma coisa sobre conceito aqui. O conceito tem que aparecer, falar sobre conceito. Eu tô falando aqui tendo devaneios, tá? Vocês podem criar, depois pensar direitinho nos critérios de avaliação, tá? Mas eu criei um critério conceito. E aí eu vou descrever o que é esse parâmetro, para eu, depois, quando eu for avaliar, eu poder me pautar pelos próprios parâmetros que eu criei, tá? Então, eu descrevo o meu parâmetro. Esse parâmetro diz respeito a tal parte de conteúdo, tem que aparecer tal coisa, tem que trabalhar com alguma questão específica, e fica muito bem claro o que é o parâmetro e qual é o peso desse parâmetro. Então, nota atividade é 100, eu digo que isso aqui vai valer 30. E... E aí ainda posso subdividir o meu parâmetro. Eu pego esse parâmetro e subdivido e detalho que dentro desse parâmetro ainda tem que aparecer outras coisas vinculadas ao parâmetro, ao conceito principal do parâmetro. E aí eu posso criar outros níveis aqui. Ó. E aí vai ficar tudo muito claro sobre o que uma coisa uh, representa, encadeada dentro do que eu espero que o aluno me apresente. Mas não vou entrar nesse detalhe, vocês podem experimentar depois. Senão a gente complexifica demais e perde um tempo aqui para falar de uma coisa que, em princípio, não precisa ser tão complicada. Vocês podem complexificar a avaliação detalhando um parâmetro em subdivisões. Mas vamos criar um segundo parâmetro, é, exemplos de tecnologia, tá? E aí, eu descrevo o que, que é o critério exemplo. Ele tem que dizer prático, de forma prática onde é que aparece o tecnologias na educação. Descrevi o parâmetro. Quantos pontos? Mais 30 pontos. E o um terceiro, é, sei lá, o último parâmetro. E ele vale é 30, 30, 40. Pronto. Fechei. a uh, erros nessa página. Pontos obrigatórios aqui. 30, 40. Ah, o ponto, ah, ponto 100. 30, 40. Não, primeiro tem que ser 30. Para fechar 100. Vamos ver? Fechou. Ah. Olha só, então eu tenho uma rubrica com três critérios e sem pontos, que é exatamente a pontuação total do meu, da minha atividade. O aluno vai receber isso aqui. Se eu postar agora... Estou é, tô, tô adicionando uma coisa. Ele está trabalhando. Deixa eu ver. Ué. É, falei sobre verificar plágio que vocês podem marcar. Você pode ativar o relatório de originalidade em cinco atividades por turma, porque ainda é um. Um, ainda está em teste, eles tá? estão testando esse, esse recurso aqui. Deixa eu criar atividade aqui, vamos lá. Vocês vão enxergar diferente do que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Isso aqui é a visão de professor. Eu tenho todos os meus trabalhos dos 57 colegas que se vincularam a uma disciplina como alunos. Ontem, aqui eu tenho o nome de todo mundo que está na no, no aplicativo, aqui no Claro. E por aqui eu vou ser notificado quando houver uma entrega e vou poder corrigir os trabalhos baseado nos meus nas minhas rubricas. Se vocês quiserem concluam aí, entreguem, façam um upload de um arquivo para atividade para eu poder mostrar para vocês o que que acontece aqui. Tá? Se fizerem isso, eu volto e mostro o desenrolar do, do, que, do que eu fiz agora na criação da disciplina. Aqui tem, ó, lá em cima, trabalhos dos alunos e as instruções. Aqui estão as instruções, aqui estão as rubricas criadas e é por aqui que eu vou corrigir o trabalho. Ó, cada um dos itens... Na verdade, isso aqui está na visão do aluno. Quando eu for corrigir o trabalho, vai aparecer essa mesma planilha para eu preencher os valores uh, os valores de cada, de cada parâmetro de avaliação. Depois, isto uh, fecha a nota de forma automática para cada uma das entregas dos alunos. Eu vou ficar aqui monitorando ó, não teve nenhuma entrega de vocês. Isto, é, também tem a ver com o que eu falei ontem sobre um equívoco de tradução literal do, do, do Classroom, onde aparece devolvido para o aluno ao invés de entregue. Isso gera uma confusão que, provavelmente, se vocês usarem o Classroom e criarem uma atividade, os alunos de vocês vão perguntar, professor, eu entreguei certinho, porque aparece devolvido como se vocês estivessem entregando de volta para o aluno. Na verdade, é um erro de tradução literal, onde ele traduz o returner para devolvido ao invés de entregue para o aluno. Cheguei a comentar isso com vocês ontem. Buenas, daqui a pouco eu volto aqui se alguém de vocês fizer um, uma entrega de atividade. Vejam que eu deixei ontem para vocês um tutorial sobre como o aluno deve entregar atividades. que Está aqui. Ah, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo agora, vocês podem usar o tutorial ou perguntar. Tá bem? Enquanto isso, eu vou seguir no nosso programa. Nosso programa traz é, algumas coisas bem. Opa! Acessei o errado. Nosso programa aqui. Só para não perder o fio da meada. Bom, já trabalhamos aqui muito brevemente com curadoria de conteúdo. Isto aqui eu vou deixar agora ao final. Criamos turma. Não copiamos a turma, mas uh, mostrei aonde se copia, lá na, tanto nas turmas arquivadas quanto na turma. Quanto na turma atual, eu tenho a possibilidade de copiar, tá? Serve para qualquer um dos lugares onde tem a cara de disciplina, consegue copiar a disciplina. Vamos ver o programa. Reutilizar postagem, tá? Olha só, quando eu faço qualquer postagem, seja em atividades, material de apoio ou no mural, eu posso reutilizar uma postagem de uma disciplina anterior ou de uma disciplina que está ocorrendo em paralelo. Por exemplo, aí eu não vou poder fazer nessa porque eu não tenho nenhuma outra disciplina para puxar uma postagem para cá, então eu vou para o meu outro ambiente. É exatamente a mesma coisa, tá? tem os mesmos recursos. Então eu venho aqui, vou criar uma postagem no mural e aí eu poderia escrever qualquer coisa como uma postagem nova, mas ao invés disso, se eu clico aqui, ele abre para postagem. Mas, se eu clicar aqui, ó, nessas setinhas que fecham um ciclo, aqui eu reutilizo uma postagem de outra disciplina. E vai me abrir todas as disciplinas que eu tenho para eu escolher de que turma que eu quero puxar uma postagem anterior, ó. E aí eu venho aqui, leitura, vamos ver, licença, tudo, qualquer coisa aqui. Eu vou pegar uma disciplina antiga, eu vou pegar uma postagem e reutilizo a postagem. Nessa reutilização de postagem, ó já trouxe para cá. Eu posso dizer que esta postagem que eu estou reutilizando nessa disciplina, ele já me traz a disciplina específica aqui, leitura dirigida, que era é a que eu estava... Uh, trabalhando, mas eu posso dizer que essa mesma postagem eu vou reutilizar para outras disciplinas, só marco aqui, ele vai distribuir essa minha postagem para todas as, as outras disciplinas que eu marcar. Sendo que a disciplina que tu estás atualmente fazendo a reutilização, ela não permite que tu desmarque ela, porque obviamente é por ela que tu estás fazendo a, a reutilização de uma postagem de outra disciplina. E ainda posso marcar para quais alunos aquelas postagens vão ser endereçadas, se todos os alunos da disciplina ou se para alguns uh, alunos. Tá? Não vou concluir, porque esta disciplina está ativa. E vou deletar o rascunho. Pronto. Usei como exemplo. Só voltamos para a nossa original aqui. É, adicionar professor auxiliar. Acho que não tem grandes problemas, tu vem pessoas se tu queres dividir a tua disciplina, tu vai aqui no botãozinho mais ao lado de professores, acha o e-mail institucional da pessoa que tu queres colocar como colega regente da disciplina, e vamos ver nosso amigo Amaury, o oh, Amaury Costa, se eu quiser, o Amaury estava cadastrado aqui no nosso curso, e não sei se ele está hoje aí, mas eu poderia já botar o Amaury como regente da disciplina, boto convidar, vai um convite para o e-mail dele, e o maioria aceita e, a, e aparece aqui o Amauri como professor da, da disciplina. É, MIT, Programa de Chamada para Educação, então a gente sabe que lá nas configurações locais da disciplina eu posso gerar uma sala, aqui vai ter um botãozinho gerar sala, eu já fiz isso ontem, gerar uma sala específica para a disciplina, que eu posso deixar disponível para os alunos ou não, essa disciplina, ela tá essa disciplina, o ele está aqui, ele aparece na, na entrada da disciplina, ó, aquela mesma sala criada lá, eu clico em cima, esta é a sala da disciplina. Todo mundo que está como aluno ou professor da disciplina pode entrar sem precisar convite. Tá? Entra aqui e está na sala. Está na sala da disciplina os alunos podem usar para se encontrar, por exemplo, para fazer um trabalho, sem a necessidade do professor ou do organizador da sala estar presente, aceitando os convites das pessoas, aliás, as, as pedidas de entrada das pessoas. Mas tem uma, uma coisa interessante, que eu volto ao Meet daqui a pouco. Vejam que quando eu faço isso, ele me abre só um código, que é o código que ele gerou, Olha aqui, ó. abre aquele código que ele gerou aqui. Pode ser que não seja problema, mas... Enfim, é, qual é a consequência disso? Quando eu vou gravar a reunião, ele vai me gerar um arquivo gravado com o nome da minha sala. Neste caso aqui, esse código se tu tiveres muitas disciplinas e muitos arquivos gravados e ele salva direto no drive ele vai vai ser difícil de tu identificar o que é o que porque vai ser um monte de arquivos só com códigos e aí talvez não facilite tu buscar uma gravação específica dentro de um drive que tem muitos arquivos o drive por exemplo aqui dessa minha conta ele tem as pastas... Ele tem uma pasta Classroom, que ele cria automaticamente. Neste caso aqui, ele já cai dentro da pasta do Classroom da disciplina. Mas olha só o meu caminho, a minha migalha de pão. Eu caio dentro do drive da disciplina, mas eu sou usuário de um drive do meu usuário institucional. Então, eu posso subir e vai aparecer todas as disciplinas que eu, que eu tenho como aluno ou como professor... E se eu subo para o meu drive, tem todos os meus arquivos deste usuário. E aqui, tem automaticamente criado uma pasta Meet Recordings, que são todas as gravações geradas através das gravações do Meet, e ele vai salvar automaticamente aqui dentro. Aqui está a gravação de ontem, que eu já copiei, e aqui está uma, uma reunião que eu fiz com esse meu usuário e eu gravei, uma reunião com o Instituto Federal de Brasília. Quando tu grava uma reunião, tudo o que for colocado no chat da, daquele encontro, ele é salvo junto com o arquivo de vídeo, como o arquivo de texto, com a conversa. Então, tudo que está escrito aqui no, no chat de hoje, deste nosso encontro, ao final, ele gera o arquivo de vídeo e o arquivo de texto com o chat, que pode ser usado... É, para coisas específicas, ou como memória do que foi tratado, dentro daquela conversa. Vai ficar registrado e vocês podem compartilhar com os alunos ou colegas, professores, de acordo com o interesse de vocês. Mas fica no Drive. Este, nossa, essa nossa gravação aqui, eu não estou com o arquivo de, do chat de ontem, porque a proprietária é, da agenda e do Meet é a Andréia. Então, foi salvo lá no Drive da Andréia e a Andréia me, me copiou depois. Aí eu... Gravei aqui para ter a cópia do, da gravação de ontem. Tá? Então, outra coisa, as nossas contas elas são ilimitadas em espaço, então vocês não se preocupem com é, o tamanho dos arquivos, não tem limite nenhum. Vocês vão poder gravar e deixar guardados uma quantidade de, de, de arquivos que vai ser para o resto da vida de vocês. Tá? Não se preocupem com isso. E, e arquivos de vídeo normalmente são grandes, mas não é problema nenhum para essa nossa conta institucional. Voltando aqui para o Clésor, é, eu vou aproveitar o gancho e vou falar sobre a agenda, tá? sobre integração. Então, a gente tem uma agenda, que é uma agenda de disciplina. Vejam que a gente tem uma atividade, trabalho com uma entrega para o dia 28 de fevereiro, para daqui a quatro dias. Na agenda, aparece... A nossa atividade marcada, que vai aparecer na agenda dos, dos alunos. Dia 27 e 28. É, atividade 1, um trabalho. tá aqui, ó. A entrega marcada, que aparece na minha agenda de professor, aparece na agenda dos alunos. E já vai com o link da atividade. Se o aluno abrir a sua agenda, ele vai poder clicar aqui e vai direto para a atividade dentro do Classroom. Um, Ah. É, uma outra coisa interessante em relação à integração do Classroom, Meet e Agenda. Se eu uh, marcar uma, uma conversa com os meus alunos, hoje é dia 24, eu vou marcar uma conversa com os meus alunos no dia 26, dia 26, às duas horas da tarde. Vou marcar minha conversa, atendimento de alunos. Atendimento de alunos. Vou gerar um, uma sala específica para isso. Eu não vou usar a sala da disciplina. Eu vou criar uma sala vinculada ao meu compromisso da agenda, atendimento de alunos. Ele gera um código novo. Está ali. Isso está vinculado a essa agenda. E eu posso convidar os alunos, ou deixo o link, depois, geral, para eles poderem acessar. Eu posso copiar o link do meet deixo lá na disciplina e digo, olha, no dia tal, a tal hora, eu vou estar atendendo nessa sala virtual. Acessem lá. Bom, é, botei aqui as duas e meia. Né? Beleza. Está gravado o meu atendimento para alunos. Chega lá no dia, eu clico na agenda e acesso por aqui. Agora, vejam uma coisinha diferente que vai acontecer. Ao invés de ter um código na minha sala, ele me dá o título do meu compromisso na agenda. Isso é muito prático. Então, quando vocês forem abrir uma sala do Meet, não abram a sala direto no Meet. Abram a sala na agenda, porque ele coloca o nome do compromisso como o nome da sala. E quando ele gravar o arquivo, ele vai gravar o arquivo com o nome do compromisso da agenda. Ele não salva o arquivo com aquele monte de código que complica a vida. Se depois de um tempo tu quiser achar um arquivo específico de vídeo no meio de um monte de arquivos que vão ser só código. Então tem um nome bonitinho que vai facilitar vocês encontrarem o um arquivo lá dentro do Drive. Então a recomendação é essa. tá? Marquem as, as salas na agenda, não marquem direto no Meet. Vamos aqui Bom, no... programa. Pois não. Uma, uma pergunta que acho que é bem útil para todos é se... A Fernanda fez, né, até respondi ali. Mas se uhum. ela colocar o evento para repetir vários dias, né, o atendimento, no caso uhum. da... O link permanecerá o mesmo? Mas é assim. Sim, que é permanece permanece o mesmo, só que como é que ele grava? Olha só, como é que ele grava? Ele grava com o nome e com a data. Ele bota o print da data junto no arquivo lá no drive. Então, tu vai ter o mesmo nome do compromisso com datas diferentes. E aí, ele vai gerando arquivos incrementais com datas diferentes. Quer ver É... Deixa eu ir aqui no Meet, tem uma gravação, eu posso, olha aqui, ó. Reunião IFB e a data que aconteceu a reunião. Se eu fizesse agendas é, repetidas em dias, ia ter reunião IFB dia tal, reunião IFB outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Juntamente com os arquivos de texto que representariam a conversa do chat também, mesmo nome, com as datas incrementais, data e hora. Tu podes até fazer... A, a reuniões com o mesmo nome do mesmo dia, e ele vai gerar arquivos diferentes com dia e hora diferente. Ele usa esse print, esse, essa, essa, esse rótulo, para ir fazendo a diferenciação entre as gravações de um, de um arquivo para outro. Voltamos para o nosso programa, deixa eu ver o que, que eu já falei o que, que eu não falei. Falei, falei, falei, criação de turma, usar postagem, adicionar professor, é, de, a, integração com MITE, excluir, arquivar, turma, já falei, remover aluno ou professor auxiliar, também quando tu tens um aluno, assim como tu, aluno ou professor, assim como, como, como tu colocaste um, um professor ou tem um aluno na turma, tu podes excluir o aluno, remover. Ó, remover a Andrea, não faria isso, né? de forma alguma, e aluno é diferente, aqui como professor, eu removo o professor como regente junto comigo. Com o aluno, não é aqui, porque aqui é só enviar e-mail para o aluno. Isso pode causar uma certa estranheza. Para remover o aluno é aqui, ó. tu marca o aluno e vem em ações. E aí, tu podes remover o aluno ou não deixar mais que o aluno participe fazendo postagens na... Se o aluno está muito bagunceiro, tu, tu silencia o aluno, tá? Acho que não, não vai acontecer isso, mas existe a possibilidade. Vamos ver, para encerrar, já estou estourando o tempo. Começamos às 5h10, tem três minutos para fechar uma hora. Uh, já falei das rubricas, gerenciar detalhes e configurações sobre forma de calcular as médias dos alunos, já falei. Usar as agendas como professor, falei. As salas temáticas, acabei de falar. Integração com agenda, acabei de falar. Integração com Google Docs, a gente vê que o, a gente pode criar postagens no mural e nas atividades, é, incluindo, incluindo é, sempre qualquer tipo de arquivo do Google Docs ou qualquer tipo de arquivo, qualquer mesmo, fazendo upload ou buscando do Drive ou puxando o link da web, ou vídeos do YouTube. É, e também já mostrei aqui um bocado de coisa do Google Drive, só falta falar do Jamboard para encerrar. Ah, o Jamboard é um, é um aplicativo novo, criado recentemente, criado no final do ano passado pelo Google, e ele é um quadro branco. Que faz a vez de um quadro de, de sala, de quadro branco ou quadro verde de, de sala de aula. Ele está aqui nos apps do Google. Vocês vão achar ele Aqui em algum lugar, deixa eu ver. Aqui, ó, Jamboard. Tá aqui embaixo, ó. Tá? Mas ele pode ser acessado direto pelo, pelo, pela barra de endereço do navegador. Eu vou abrir um Jamboard aqui para vocês verem. E tem outra coisa: o Jamboard já está integrado ao Meet também. Eu posso abrir um Jamboard aqui pelo Meet. Ou posso abrir um Jamboard lá na disciplina. E aí poderia fazer das duas formas, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui, abrindo o um Jamboard aqui, vou clicar no botão mais aqui embaixo, ele vai me criar um slide que vai fazer a vez de quadro branco. E aí, se eu tiver essa brincadeirinha aqui, ó, vai facilitar a vida. Isso aqui é uma mesinha digitalizadora com canetinha. E aí eu vou fazer isso agora, quer ver? Eu vou manusear o meu Jamboard com a canetinha. Se não tiver, tu podes fazer isso com o, com o teu. Alguém andou pegando aqui, botou virada a caneta. Minha criançada. Ah, aí. Tá. Então, eu estou com a minha mesinha aqui, ó. Estou mexendo como se eu estivesse escrevendo. Vocês estão vendo lá o compartilhamento? Olha aqui. Tá. Ó. Tá? Eu mexo na mesinha. E é como se eu estivesse escrevendo de verdade no meu Jamboard. Só que eu tenho ali umas ferramentas lá. Eu vou botar aqui uma caneta e aí vou escrever. Eu posso fazer fórmula, coisas matemáticas, enfim. É, mas se eu não tiver a mesinha, eu posso fazer isso com o meu mouse. Ah, bati no fio aqui e desconectei a câmera. Desculpa, pessoal. Foi sem querer. É, eu sumi, mas o resto continua, tá? Ó, eu tô mexendo com o mouse, e vou escrever com o mouse, agora é com o mouse, não é mais com a canetinha, tá? Então, e, e, eu posso escrever livremente, uma coisa legal é que eu posso trazer uma imagem para cá, um slide, ou bater uma foto com a câmera, tem um monte de integração com, com todas as integrações que tem entre aplica aplicativos do Google. Eu posso trazer um slide de uma apresentação, é eu monte. posso, pois não, depois compartilha comigo, porque o pessoal está tendo dúvidas de, dessa, dessa integração, se pode compartilhar. É, em que sentido? Desculpa, perdão. Vou ah, um não, só deixa eu contestar. A Fernanda perguntou, na integração com o Docs, ela utilizou o Docs como exemplo. Tá. É, se, ela, se a gente pode escolher, se os alunos, eles só vão visualizar, ou se eles podem editar? Tá. Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. É se eu, é, eu compartil... a mesma coisa né é se, é se tu compartilha com os alunos aqui por dentro do Classroom, os alunos vão poder é, ter o a, a visualização do conteúdo por padrão mas se tu quiseres que eles possam editar tu muda a configuração do arquivo aí tu bota eles como editor né? se tu fizeres isso por dentro da disciplina ah tá? se tu vieres aqui criar uma atividade e tu indexares na atividade um arquivo, criares um arquivo, atividade, indexares aqui, o padrão é que o aluno só possa visualizar. Tá? Mas tu podes vir aqui no compartilhamento e alterar a, o padrão de compartilhamento para esse documento. Ó, quem é que pode, quem é que pode editar? Só professores, tá? Alunos só vão poder ver. Se tu tá compartilhando como material de apoio, aí tu vai ter que editar o compartilhamento deste arquivo para alunos da disciplina. O padrão é só visualização. Aí tu entra lá e compartilha e altera, altera a permissão de, de visualização para edição. <risos> Tá, e voltando ao Jamboard, então, tu pode fazer isso, eu estou no Meet e estou compartilhando uma tela e estou dando uma aula em cima de um slide, fazendo anotações e comentários e escrevendo em cima. E aí faz a vez do, do quadro. E eu posso trazer imagens, botar como fundo e escrever sobre a imagem, eu posso trazer slides, eu posso fazer um bocado de coisa é, nesse conjunto de de integração, das possibilidades de integração que existem entre o Django e todos os outros aplicativos, junto com o Pezum e junto com o Meet. Bom, para hoje, era isso o que eu tinha programado, junto com a Andrea, está aqui o nosso programa, e acho que cumprimos integralmente, praticamente dentro da nossa uma hora. Estou bom em cálculo de atividades, com um espaço de tempo, hein? É, fico à disposição de vocês. Espero que o que tenha se tratado tenha sido relevante também, nesse sentido, na mesma ideia de ontem, e se vocês tiverem dúvidas, podem é, se manifestar. Ah, Raimundo? Pois não? Eu tenho uma pergunta. Bana. Uma colega anteriormente perguntou sobre ah, nós, dentro do Classroom, ah, no papel de aluno, poder ah, também criar as salas. O que que sim. acontece? Ontem, quando uh, foi instaurado o curso, uh, eu havia entendido que a gente tinha que entrar como aluno. Sim, isso sim. O que, que acontece? Quando eu entrei e fiz o primeiro acesso, hum. uh, eu, eu entrei como aluno, só que uhum. agora uh, ele me... o meu classroom entende que eu sou aluno, não consegue, eu não consigo mais ser professor. Tanto Uau! que... Como... Entendi, entendi. Quando entendi. eu entro no mais ali, ele uhum. diz assim, não, você não tem permissão, e aí ele tem que falar com o administrador. Quem é o administrador? É, é Carla. <risos> é, é a Carla da TI. É, realmente. Uh, não há como nem nós aqui em, na esfera do KVG, nem como professor, fazer a alteração do perfil. Exigiria que o administrador fizesse alteração por dentro, do, do, por dentro do, do da parte administrativa. Mas isso é uma limitação uh, contornável, mas é, é, são coisas de, de setagem, de, de, de configuração do, do pacotão todo. Uh, não deveria acontecer isso. Por exemplo, se tu fores na tua conta uh, pessoal do Gmail... E tu entrares como aluno numa disciplina, é, tu teres entrado como aluno não te impede que tu crie disciplina, mas aqui, eu, eu não tinha certeza sobre isso, mas é bem oportuna a tua pergunta. Existe uma setagem lá que define esse tipo de comportamento no pacote de education. E aí, eu acho que a gente tem que dar uma... uma... uma orientar, inclusive, porque acredito eu que como eles têm a visão de administrador de superusuário sem estar operando na prática os perfis de usuário na ponta, talvez eles não tenham se dado conta do impacto que as setagens provocam nos perfis de usuário. Uhum. Então, acho que a gente precisa fazer esse alerta para a Carla. Olha, dá uma olhada aí na, na setagem, porque quando eu entro como aluno, eu deixo de ser professor... Eu não e... consigo mais voltar agora. Eu já tentei entrar com outra conta, sair da conta. Cada vez que eu volto, uh, e... ele entende que eu estou voltando como aluno. É, é... A, a, Robert, a Robert, ela entrou como aluno, mas ela ela conseguiu criar conta. É uma particularidade da conta dele, né? É, pode ser também, porque assim não existe. Não está como é, professor. É, existem grupos. Uh, uh, existem grupos, é. é... Que um chamado... Existem, existem grupos que tu associa os teus professores, por exemplo, imagino eu que a reitoria definiu grupos vinculando professores aos campos e eles têm que replicar setagens iguais para todos os campos. Se por acaso eles se confundirem em alguma setagem, pode ser que os professores do campus espaço-fundo tenham características diferentes de acesso a ferramentas do que os professores do KVG. E se tem algum outro tipo de grupo que eles dividiram os, os servidores, pode ainda ter impacto dentro do, do, do... Seria fisicamente todo mundo professor do KVG, mas ainda pode ter comportamentos diferentes de um usuário para outro, Flávio. Tá? Hum. Mas eu não tenho como te afirmar isso, assim, ó... É, tudo indica que está acontecendo isso. E a gente tem que alertar a Carla sobre o que está acontecendo. Porque não era para acontecer, mas lá dentro tem as setagens que controlam isso. E ah, qual é o procedimento? Vai... Eu, eu, eu acho que, que a gente... Vai... Ir ah, no swap. É... É, o swap, ela vai te orientar a abrir um chamado no swap. Aí eles e... resolvem rapidinho, mas ela vai orientar isso. E aí, se precisarem eu de faço apoio... Isso? Pra... Antes de entrar em contato com ela, entro em contato com ela, ou já abro o chamado no swap e... Que vocês eu acho que sim. Já abre o chamado no swap e depois manda um, um, um e-mail, Max, se tiver contato direto com ela. Olha, mandei um. O um, problema é esse e já mandei, já abriu o chamado. Aí tá. ela vai achar lá. Tá, tá, Bem, certo. tá certo. Eu vou encerrar a gravação aqui, que eu acho que a gente cumpriu.